Olá queridos amigos, olá queridos internautas, queridos telespectadores do canal Mais Brasil. Estamos chegando aqui para trazer sempre informações bacanas para vocês. Luz sobre os fatos. Esse podcast tem o objetivo de trazer para você informações bacanas em todos os aspectos. Hoje nós vamos falar sobre a dor. Hoje nós vamos falar sobre a condição de vida que você tem. Está acamado com dor? Nós vamos trazer para você uma palavra amiga para trazer para você informações bacanas. Mas antes mesmo de nós darmos continuidade a este assunto, eu quero falar para você, já se inscreveu? Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal Mais Brasil, deixe o seu joinha, deixe o seu like, deixe o seu dislike, para que nós possamos dar conta continuidade a esta atenção, a essa programação e trazer informações bacanas para vocês. esse podcast Luz sobre os Fatos vai trazer todas as semanas, vamos falar muitas coisas importantes, muitas coisas interessantíssimas para que você possa partilhar com a gente, tá bom? Meus amigos, no programa de hoje nós vamos falar sobre o livro Minutos de Sabedoria, interessante né? Porque o Minuto de Sabedoria, ele traz para a gente algumas reflexões. Se você tem o um Minuto de Sabedoria em casa, abra sempre ao acaso e leia, e você vai ver que você vai estar ponderado, você vai receber notificações, porque o Espírito de Deus está presente em todos os aspectos, quando nós nos dedicamos com muito amor. Olha o que diz aqui na página 140. Se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. É. Às vezes a gente reclama, às vezes fica preocupado Ah, é a vontade de Deus, deu errado na minha vida Não, não é a vontade de Deus Veja por quê Deus quer apenas o nosso bem, a nossa felicidade E nos dá meios de sermos felizes O mal que vem sobre nós é resultado dos nossos erros do passado E de nossa ignorância atual Entendeu? Faça em seu redor uma sementeira de bondade, de perdão Para que amanhã possa colher frutos da paz e da felicidade Interessante, né? A gente às vezes fica reclamando de coisas Olha, é a vontade de Deus É claro que a vontade de Deus é apenas para que nós sejamos felizes como o tema de hoje é para falarmos sobre a dor, eu quero falar com você querido irmão, querida irmã, querido amigo, queridos jovens é, e deixar bem claro que você de repente está acamado, você de repente se viu acometido por um câncer e a situação é complicada, não é? A situação é difícil porque você está em tratamento, está fazendo o tratamento de quimioterapia e judia do corpo físico que nos traz muitas dores, nos traz muitas dificuldades deixa eu falar com você uma coisa muito importante quando, quando os nossos as, os nossos seguidores dentro do, do, do evangelho dentro da bíblia e, inclusive eu quero dizer para você aqui também que eu estou falando não para, os, para as religiosidades Todo mundo sabe que eu sou cardecista, sou espírita, Isso, mas eu não estou aqui dizendo que você que está acamado tem que ser propriamente de, dito espírita. Não, você não importa a religião que você tem. O, o interessante nisso tudo, querido irmão, é que você tenha paz. Aí você vira para mim e diz assim, mas como é que eu vou ter paz se eu estou acometido de um câncer? Tudo bem, o que, que nós temos que fazer? acreditar em Deus o Deus vivo que existe dentro de vocês você se lembra daquela passagem do evangelho quando aquele homem aproximou-se de nosso Senhor Jesus Cristo do Mestre Jesus perante os seus discípulos perante a multidão e disse Senhor por favor salve o meu filho ele é lunático ora ele se atira do fogo Ora, ele se atira na água e eu o apresentei aos seus discípulos, e eles não conseguiram curá-lo. E Jesus disse, ô oh, raça incrédula, até quando estarei com vós? E o que, que ele fez? Estendeu as mãos sobre a cabeça da criança, e aquele espírito doente, aquele espírito do mal que estava com a criança se afastou. E os, os discípulos de Jesus o chamaram do lado e disse para ele, Mestre, por que nós outros, ou seja, nós os discípulos, não conseguimos curar a criança? E Jesus disse, pela sua falta de fé, pela vossa falta de fé, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para aquela montanha, transporta-te de lá para cá e ela transportará. Mas como vós não tem fé, sois uma raça incrédula. Até quando estarei com vós? Então veja bem, nós precisamos ter fé, ter, precisamos acreditar. Mas é aquela fé, meus irmãos, meus queridos telespectadores, você que está acamado, você que está doente, é aquela fé raciocinada. Aquela fé que você acredita que Deus existe. Deus é vivo dentro de você. Ele está plantado dentro do seu coração quando Deus nos criou Ele não nos criou para dor Ele nos criou para sermos felizes e aí nós cometemos erros em vidas passadas muitos erros e agora nós voltamos em um novo corpo e que de repente fomos acometido por um câncer é, por uma cirrose não importa o tipo de doença fomos acometido por um AVC é, por uma parada cardíaca que nos deixou no corpo físico sequelas. Bom, nós temos maneiras e maneiras para que nós possamos aceitar esta dor que vem em nosso corpo físico. Porque Jesus disse, bem-aventurados é os aflitos, que eles serão consolados. É, vinde a mim vós que sofredes, porque o meu jugo é leve. Então, o que nós temos que fazer? Procurar ao Mestre Jesus, procurar a Deus, mas com a fé raciocinada. Acreditar que eu posso. Entregar a minha dor nas mãos de Deus. Senhor, eu estou em Tuas mãos. Faça de mim o instrumento de Tua paz. Querido irmão, essa dor que te acomete, essa dor física que te acomete, eu não estou falando da dor da alma, não. Eu estou falando da dor física, ela é muito difícil. Mas quando nós tivermos aceitação, quando nós tivermos aceitação sobre a dor física, vocês vão ver que nós nos melhoramos, aceitarmos tudo de bom grado. Porque a dor é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Então, se sofremos, é porque somos os eleitos do Senhor, somos eleitos do Criador, o nosso onipotente. É? Então, hoje é fácil a gente falar aqui, né, meus irmãos, imperante perante as câmeras e dizer tenha tranquilidade, tenha paz, mas é preciso ter, busque em Deus a sua religiosidade, porque é preciso ter uma religiosidade, é preciso. Se nós não tivermos uma religiosidade, muitas das vezes nós não conseguimos ter a ligação. Então, os nossos líderes religiosos, sejam eles de qualquer religiosidade, que nos dão orientação dentro do amor de Cristo, dentro do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês vão ver que nós podemos tudo naquele que nos sustenta. O Deus vivo está dentro de cada um de nós. Então, essa dor que você está sentindo a partir de agora, se você se concentrar muito firme no amor de Cristo, você vai ver que você vai melhorar, você vai ver que a sua dor vai aliviar, você vai ver que você vai ter o conforto espiritual que é necessário para o ser humano. É preciso estarmos sempre de bem com a vida, é preciso estarmos aceitando a dor, vou repetir, a dor é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Então, meus queridos irmãos, quando sofrerdes mais agradecer a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que quando Jesus disse, onde houver mais de uma pessoa reunida em meu nome, lá eu estarei presente? Então, reúna com você seus pensamentos, com o amor de Cristo, com alguém da família. Faça o Evangelho no lar. Faça o culto no lar, vou repetir, não importa a sua religiosidade. Sente com a família numa mesa, né? em torno de uma mesa, coloque um copo com água, certo? Todas as noites. Tire dez minutos por dia, se for possível, porque é. Converse com Deus. Diga para Ele das tuas necessidades. Ele já sabe. Mas nunca é demais nós conclamarmos o amor de Cristo em nosso coração. Você sabia que quando você reúne na sua casa para a realização de um evangelho no amor de Cristo, você está ajudando o quarteirão inteiro aí de sua cidade? Você sabia disso? Então, nesse momento, eleve o seu pensamento ao Criador, a Deus, momentaneamente e peça a Ele a solução para os seus problemas. Ainda que a solução não venha da maneira que você acha que deveria vir. Mas o tempo de Deus é sagrado. Ele vem de acordo com as nossas necessidades. Então, feche os olhos, reflita no amor de Cristo e diz para Ele, meu Deus, sou seu filho e como seu filho eu sei que vós não me abandona nunca. Como seu filho eu sei que vós está sempre segurando em minhas mãos, trazendo para mim a plenitude do amor, a plenitude da caridade e a esperança de que a vida continua, de que essa dor que eu estou passando é momentânea, agora mesmo ela passa, e eu estarei bem com a aceitação necessária, pedindo a Ti, Mestre amado Jesus, que me dê a sabedoria, que me traga dentro do coração o perdão para com as pessoas a qual eu ofendi, Senhor, permita-me que eu me auto-perdoe, porque eu me auto-perdoando, com certeza eu vou ser melhor, eu vou ser melhor para com a minha família, eu vou ser melhor para com os meus filhos, para com os meus amigos, eu vou ser melhor para com a humanidade. E assim, toda essa dor física que eu sinto vai desaparecer, vai sair do meu corpo e eu vou ter muita aceitação. Esta é a mais pura realidade, querido amigo, os telespectadores, queridos irmãos. Conecte-se com Jesus, conecte-se com Deus e seja muito feliz. Essa é a dica de hoje para você que tem dores no corpo, você que está cometido por qualquer tipo de doença e está acamado. Mas mesmo que não esteja acamado, não é que tenha dores, reflita no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que... E se entregou para o nosso amor. E se entregou para o nosso bem. Por isso, amemos nos uns aos outros como Ele nos ama. Não é como Ele nos amou, não. Como Ele nos ama, porque Cristo é vivo. Deus é vivo. Está dentro do coração de cada um. Muita paz. E as suas dores, a partir de agora, se acabem. Os seus tormentos se vão e você possa refletir com o amor de Cristo essa é a dica de hoje meus amigos se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva assim você poderá ativar o sininho e ter as nossas notificações tá bom? participe conosco desse podcast Luz sobre os fatos que nós vamos trazer todas as semanas para vocês, e lembrando para você também uma outra coisa amigo Todos os sábados, a partir das oito da manhã, um programa também muito especial, direto de Franca do Instituto é, do IMA, né? do Instituto do Amor, meu amigo João Berbel. Tá? Todos os sábados, das oito da manhã, até as meio-dia, até dez e meia, é um programa bastante extenso, com perguntas e respostas, com a participação de João Verbel com a participação de pessoas maravilhosas, é o que nós vamos fazer nessa podcast aqui também, em breve com vocês, onde as pessoas vão poder participar ao vivo, aqui com a gente, tá, tudo isso para que nós possamos envolvermos-nos no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, então todos os sábados, no Canal Mais Brasil, a partir das oito da manhã, nós temos ao vivo, no Instituto do Além, do meu amigo João Berbel, lá em Franca, com muitas novidades para vocês. Um abraço João, um abraço a todo mundo que está aí participando com a gente eh, nesse, nessa programação. Canal Mais Brasil, inscrevam-se e torne-se amigo da gente. Um beijo no coração, eu volto a semana que vem com mais um podcast.